Tem um cara, galera, que é um, um Monofiddle, que ele tem 9 milhões de maestria de Fiddle, né? Vamos até buscar o perfil dele aqui, ó, mano. Fiddlesfera, né? Não, é o nome dele. Aqui, ó. Fiddlesfera, 9 milhão e 200 de maestria, mano. Ele é lá do Ouro 4, 0 PDL. Sai do fake, Marquinhos? Calma que piora. Como que a gente vai escolher a partida dele, hein, mano? Qual dessas que nós escolhe? Ele joga de flash TP. Ele faz Fiddle Sup? Eu vou pegar essa aqui, se pá, mano. Vamos na 2.18, mano, que esse jogo aqui deve ter sido muito altos e baixos, mano. Bom, 9 milhões de maestria. Ele deve fazer algo diferente, ele deve guardar num lugar diferente. Ó, compra Gumi, duas bot. Tem que deixar a câmera nele, né, mano? O nome dele é Fidosfera. E ele usa a skin que eu gosto também, mano. Que é a skin do Festa Surpresa, né? E aparentemente ele só clica na torre nível 1 mesmo, mano. Não vai ter nada promissor, mano, dele? Não, ele tem que fazer algo diferente, mano. Ele já chega o a na mamada nível 1, foda-se, tá ligado? Só a título de curiosidade, qual o Elo? Ele é ouro 4. Mano, ele puxa a wave foda-se, mano Mano, sem AD carry mesmo Ele só chega, puxa a wave Foda Galera, o cara é gold 4, viu? Se o cara é gold de 4, vocês também conseguem Ó, tamo mamada. Ele não tá nem aí, mano Se ele vai tomar a ou não Ele tem flash, ele já usa Ele não tem medo de usar o flash Eu gostei, velho Ó, ele tava beitando pro gank do chaco, se pá, mano Mas nem tem fur, o flash traz Ó, ele chega mamando pra beitar, entendeu? Curou Corre legal, a mamada vai voltar Mamou de novo, quase Foi boa dele, hein, mano Eu acho que então essas coisas que ele faz No, nível, no early game ali, galera, é pra beitar De propósito, mano, pegou a XP Na cara dos caras, pros caras ver que o EZ Ia ficar nível 1, tá ligado? Todo cagado Tomou um grab forçou O flash, beitou de novo na mamada Pro Chaco chegar e fazer O gank certeiro, comprou o que? Só uma armadura ali e é isso mesmo Vambora, ó Ele vai pro matinho mas ele foi visto na ward. Ó, Tristana pulou. Ele tava no mato. Tacou, fir. Vai dar a sugadinha juntamente com o EZ. Vai voltar a sugada. Vai voltar a sugada. Tá, o cara é um gênio. Mano, o massa é que ele não tá nem aí pros minions do Adequir dele, mano. Ele sai mamando mesmo a parada. Ele dá o daninho dele. Ó, ele fica parado, beitando sem seu espantalho. Fir mamada. Alto ataque. Vai no alto ataque mesmo. Vai no auto ataque mesmo. E agora, o que ele vai fazer pra sair vivo, hein, velho? Mamada. Os caras têm medo da mamada no elo dele, mano. Olha isso. Era só o cara matar ele, mas os caras têm medo da mamada, né? Vamos ver. Ai, meu Deus. Aí não tem mamada que salva. Tomou o grab. Esse trash é bom, hein, mano? O nick dele é 157, é nóis. Ó, oh, o Thresh achou que era ele, já ficou meio assustado Errou o facão Esse Thresh é Smurf, hein, mano Ele acerta todos os grab, mano Ó, oh, vai ter mais mamada, mano Vamos ver Beleza, bom sign esse dele, viu Foi de mensa aqui, tá Não é à toa os 9 milhões de maestria Que o cara tem, velho De novo aquela sugada De olho no lance que vai ter jogada Caramba, a mamada dele é insana, mano E ele foca a mamada mesmo, tanca, dá dano, tá ligado? O Gragão ficou fodido, hein, velho Ele é o top 1 Fiddle? Não, ele não é o top 1 Fiddle Ele é o Fiddle de 9 milhões de maestria, mano É o que mais tem maestria de Fiddle, velho Mano, eu acho sensacional, ele não tá nem aí pra wave do AD dele, mano A wave tava boa, mas ele não liga Ele realmente puxa a wave, porque ele garante pro recurso da mão dele, tá entendendo? Ele, ó, pegou o nível 6 Então o nível 6 ele deve ficar no mato Ele deve ficar numa espreita Ó, repara que ele já tá escondidinho Será que ele sabe que tem um ward ali, mano? Por isso que ele não põe a cara, ó Será que ele vai ficar, tipo, aqui pra sempre, mano? Ele poderia estar tá subindo ali pra ajudar o amigo dele, ó Olha ah lá, ó, era só ele subir ali Mas ele vai permanecer na jogada dele Que é ficando aqui pra sempre, galera O Trash subiu, galera Todo mundo subiu pra fazer a jogada do outro lado Agora ele quer que se foda Ele pega a wave pra ele mesmo Eu já entendi essa aqui Ele, ele quer recurso na mão dele, mano É recurso na mão dele e foda-se, né? Barricadinhas, vamos de barricadinhas se der Um auto ataque tá valendo Um 5-7 é nóis O cara é smurf, mano Espantalho fora do mato Por que que ele pôs o espantalho fora do mato, hein, mano? Eu acho que é pros caras achar que é ele, tá ligado? E ficar com medo, mano, ó Agora ele vai dar base, bonitinho, capitalizou as suas zonas, uma pote, pegou a zuarde e vai dar TP pro bot, galera. O cara pega TP pro fidelzinho, mano. Ele gosta do segundo mato, ó, eu reparei, mano. Ele gosta... Ó, os caras vão achar que ele tá sem flash, tá ligado? Ele vai preparar, ele vai preparar, ele pode... Ué, ele é alérgico a R, né? Mano, ele gosta desse mato, mano, ele não sai desse mato, velho. E esses matas aqui é os principais, ó Tomou o grab, tô falando que esse... Tra... Ó, o grab que ele toma de propósito, mano Sempre tem um porquê, mano É porque o Chaco tava chegando pra agancar Pegou a lanterna Usou a zoninha Pô, a zoninha é tão importante, mano Que ele pegou na runa, ele acabou usando Sem precisar Bom, do tanto que ele tá mamando wave, mano Ele não vai ter mana pra ultar os caras, mano Mas algum plano ele sabe Ele já tá nível 8, quase 9 E não apertou R até agora esse é o cara que tem 9 milhões de mais... De filho, apertou Usou o Fear, foi pra cima, cadê as Zônias? Clássico. Eu também faria isso aí, galera. Se você putou, matou o cara e morreu, tá suave, velho. Agora ele fechou as Zônias, tá? Agora ele tá de Zônias fechada. Então vamos ver como que o Fidosfera vai reagir nesse momento, mano. Errou o Silence, acertou o Fear, deu uma amada... Vale reparar a runa dele também, galera Ele vai te colheita, mano Foi pra cima de novo Mamada no meio de todo mundo, ele quer que se foda Zonias pra ganhar o tempo Flash pra sair vivo Pena que a play foi 2x, mas deu pra entender Esse vídeo tá só o suco, Já deixa o like e se inscreva E o comentário Ele tá voltando pro bot Porque é lá que tá rolando a treta, mano Pink, já põe num x Preparou o R do aniversário Deu fir no Iaço nesse mamada. O Nock vai chegar pra completar a sequência da jogada. Quanto shield. Cancelou a mamada. Deve ter um motivo. Cancelou a mamada pra dar Silence. com confirma mamada. Um era um alto ataque. Zonias! Mamada. Quase que as Zonias volta. Não tava up. Nock foi pra cima. Vai matar no Ignite. Não vai porque o cara usou curar. E valeu, viu? Nego lindo. Obrigado pelos dois meses de sub, viu, fião? Mano, ele quer que se foda, galera TP dele tá up, usa no bot A The tá chegando pra pegar a wave Foda-se Já puxa a wave também e é isso, mano A Toy já tá quase caindo por conta da pressão que ele põe Fizeram o dragão, agora vai todo mundo encurralar ele E ele continua roubando a wave do cara, mano Fidosfera na cena Talvez ele pega fog. Caralho, Fuzil com mamada. Tá tentando sair vivo. Nem usou zônias. Ele sabia que se usasse zônias não, não ia mudar nada. Bem tranquilo. E lá no top os caras tá ganhando e tá arauto, ó. Rapaz, e pra que, que ele comprou um cristal de safira? Se pá, é porque tá com falta de mana, mano. Ó indo pra cima, esse Ezendo tá jogando, hein, mano Olha o espantalho que ele deixou lá atrás Mamada na wave, foda Você não quer matar os caras não, mano Furzinho Tranquilo, pegou uma assistência Ó, e ele aproveita que a mamada tá bem forte Ele vai roubar a jungle e o Gragas tá do lado Repara que ele tá nível 10 Numa lane que compartilha XP E o Gragas tá 8 Presta atenção, mano Pensei em largar o pai e virar monofido. Vai absorvendo, tá? Tá, vamos ver agora. Flashou. Flashou também o Gragas. Sai nesse confira ao mesmo tempo, cancelou a mamada. Pode vir um R. Vai vir um R, pegou o cantinho da fog, insta mamada, o Gragas não quer nem dar barrigada, insta zônias. Sai nesse Morreu. Aqui ah, time lixo, né, galera? Não sabe da follow up, mano. Mamada no meio da wave, foda-se, no meio dos caras mesmo. Pô, aqui eu não sei se ele já tá trolando, não, galera. Ou se era plano dele mesmo. Bom, eu acho que ali o Fiddle quis comprar tempo, galera. Se expor no meio dos caras, pros caras não dar B, e o Mordekaiser levar tudo top. Repara que foi o que aconteceu, mano. Caiu todas as torres do top. Mais um? Nossa, que trash tanque, mano Bom, o Fidon nasceu e deu TP no espantalho, mano Repara o TP no espantalho Espantalho pra assustar o, o Gragas O Gragas ficou meio assustado O... Tô... NT, mano NT, já deixou uma visão Tá fazendo aqui o seu capítulo perdido Agora ele Situação, hein, galera O jogo tava na mão dos caras, mano Cada trolladinha que eles foi dando Tá deixando o jogo mais difícil, não, hein Não, e relaxa que ele só não rouba A wave do AD Carry, não, mano Ele rouba do jungle também Mostra maestria, mano Esse cara, ele é um louco Fidosfera, ele põe espantar E ward ao mesmo tempo No mesmo lugar Apertou R E não pegou ninguém, hein Usou fur com mamada Ele acha que tem dano Flashou pra sair fora O Chaco chegou Saiu vivo porque o trash é bom demais EZ o R Mas matou Deu freezinho Puxão Morreu lá atrás o EZ Ele continua pegando as wave que ele adora Vai curando, Fidãozão Vai curando a wave ele matou o EZ? Foi ele que matou o EZ? Não, Fidosfera! Não, Fidosfera! Por causa da bomba? Não, não é possível que essa bomba mata. Meu Deus, Fidosfera! Meu Deus, ele que matou o EZ, galera. Eu não tinha reparado. Vamos anotando, velho. Vamos absorvendo, velho, com Fidosfera. Parece que foi de propósito o que ele fez, hein, galera? Ó, ele pode matar... Morreu Esse trash real é bom, viu velho Ó, talvez era um bait Pra morrer no drag, tá ligado? E os caras garantiram o dragão E o time dele pegar o baron Eu acho que às vezes foi isso, tá ligado? É tudo um bait, galera Tudo que o Filosfera faz não é em vão, mano Ó Ele, ele adora usar o ward e espantar No mesmo mato, mano ele lutou o cara Mesmo tendo 3 níveis na frente Ele não liga muito Ele erra o Ele vai pra perto dos Minions pra mamar e curar Mas não teve êxito na jogada Pô, ele não leva em consideração que o cara tava nível 16, velho Tão aprendendo com ele, velho Ele é folgado, né, mano? Nossa, a base dele tá caindo, mano O Mordeca tá tendo que voltar lá pro top Ele vai ultar pra limpar o Wave, pelo menos Última mamada Zonyas Se o Chaco matar, tá o Urf. Matou. Então o jogo não acabou ainda não, mano. Caramba, era pro jogo acabar agora nos 30 minutos. Mas olha o tanto de luta que vai ter ainda, velho. Ó, ele faz Liandre, Zonias, bota de dano e vai fazer Banshee, mano. Faz essa Banshee um pouco duvidosa, velho. O que eu consegui aprender com ele é que ele usa a mamada nível 1 na Wave pra roubar o Gold... Do, do ADC dele mesmo. Ele pega os meninos do ADC e ainda pega Farm na Jungle também, mano. É prioridade dele, tá ligado? 100% prioridade. Acelera. Beleza, o cara tava. Ó, isso aqui ninguém vê. Isso aqui. Não, volta tudo. Ó. Eles... Vamos vamo ter lá ele. Pera aí, velho. Se não fosse o Fidosfera, mano, eles iam perder isso aqui agora, tá? Vamos lá. Foi pro Matin, deu B. Então ele reparou que a Gwen tava dando BD. Olha no minimapa. A Gwen tava dando BD. Aí ele já ultou e flashou instantâneo. A Gwen fez dancinha, mano. Meu Deus, a Gwen não ganhou porque ficou fazendo dancinha, véi. Ó, a Gwen deu TP pra dar GG, ó. Ó, um, dois. Ganhava. dancinha, dancinha. Meu Deus, véi! Meu Deus, Zey! Berto ali, né, galera? Que distraiu, mano. Ezzy mandou muito distraindo, véi. Então calma, tem que defender ainda, que os Meu Deus, um auto-ataque! Meu Deus! Meu Deus, tava a câmera rápida, mano Peraí, deixa eu voltar pra ver isso aqui no detalhe, mano Volta pra ver no detalhe, ó Ele tira a ward, legal, o time dos caras tá no mid Aí, ó, chegaram pra rushar, vamos ver Ó Já chegou dando fur no Yas pra assustar Nossa, olha, olha o HP do Nexus O Gragas, meu Deus, Gragas Você ia tentar dar auto-ataque lá o Yas chegou pra dar auto-ataque. O Thresh chegou pra dar auto-ataque também. Meu Deus, galera. Que criminalidade solta, mano. Segue o baile, mano. Olha o TP dele. Olha o TP dele, mano. Pera aí, beleza. Deu um TPzinho. Vai ajudar a puxar o Wave e o To. Só o To mesmo? Ele quer saber da Wave. Tá, foi TP pra dar uma distração e o time deles fazer barulho mano É isso, velho. É isso O que, que ele comprou aqui, mano? Agora um pouco de corta-cura, né, mano? Ele viu que a cura do outro time tava dando um caldo Lançou um corta-cura adulto Vai apertar R pra ajudar o, Gra o, o Gragas, não, o Chaco Matou o Gragas, isso ninguém vê Vai chegar pra dar mamada ali? Como é que é? Furzinho Vai ter fripo pro Vamos, EZ, vamos Vamos, EZ. Nossa, o Yasu jogando. E o Nex continua, mano, com esse HP, velho. Com foda que vai nascer a alma, hein, mano. E ele gostou desse posicionamento, hein, mano. Ele quer ficar muito ali, velho. Encontrou a Gwen. Foi pra cima. Fidosfera. Tomou o ultimate do Yasu. Beitou com as Zonias. Acho que ele tá comprando tempo o Mordekaiser lá da GG. Vamos ver. Chaco foi pra cima. É, aqui acabou, galera Era pra acabar aqui agora o jogo, hein, mano Mas talvez o Mordecais Tá chamando tanta atenção que os caras não dão GG Ultimate com flash Pegou a Tristana, que é o alvo principal O Nock não teve dano Talvez mata no Ignite Não mata no Ignite, É EZ matou no R Fido morreu, mas fez o dele Vamos voltar, Pera aí, vamos voltar Vamos ver de novo essa última luta aqui, velho Melhor Gostei da gameplay do Gragas, velho. Ó, vamos lá, de novo, hein? Beleza, os caras Chegou, vai levar o inibidor, né? Ó da onde o Gragas tá vindo pra usar aquele barrigão flash dele, hein, Ó, Ó, To? Tristana. Faltou focar a Tristana, mano. Matar ela mais rápido. Mas se bem que o EZ mata no R, né? Ó, o Gragas vai chegar pra acabar com tudo. Nossa, ruim demais, paizão. Ruim demais, velho. Olha lá, ele do topo o trash morreu, velho. Morreu e o Nex tá pelado, mano. O Nex tá pelado. Lá em cima só tem uma torre. Mordeca conseguiu levar o Inibizinho Então, bora. O Fiddle tá pingando na Ward, mano. Na real, quem pingou foi o Gragas. Pagou em Tepá. Mas quem vai nascer, galera? Quem que vai tá nascer a na base? Fiddlesfera. Chegou a defender no momento. Meu Deus, ele vai solar a Gwen, ele usou ozônias. Olha o Fidosfera, galera. Mais uma vez. Salvando o jogo, utando essa Gwen e indo dar BD no WD no Nex, hein, mano? É isso aí. 40 minutos de jogo seguindo. 1 barra 16, galera. Esse é a fidosfera. Ó. Guardou legal. Ó, o posicionamento, ó o posicionamento. Preparou, foi! Foi! Vai no Gragas mesmo, Fidosfera Boa Eu também iria no Gragas Sai nessezinho Agora eles ganham, mano É só dar GG, velho Vai dar base, pai Olha o tanto de espantado que tem lá já Bate no mid Dá alta, tá? Que ajuda a bater, mano Ele só quer saber de mamar a wave, mano ele tá fazendo isso desde o nível 1, mano Ele só sabe dar wave Ó, puxou Tá na dúvida se vai pra cima Se não vai Põe espantalho Meu Deus, ele apertou R pra solar a Gwen, vamos ver Beleza Farmou colheita e ele não para Ele não para, ele vai atrás de uma Gwen Pra ficar melee nela mesmo, tancou a Ó, oh, eu acho que ele tá baitando pros caras em Baron Só que o time dele não entendeu e não foi Baron, tá ligado? Essas coisas não tem como controlar, mano Não dá pra controlar o time, tá ligado? Era, pingaram no Baron, era pra tá fazendo o Baron Não fizeram Então o bait dele não serviu pra nada, mano Esse é o top 1 Maestria Fiddle Beleza? Top 1 Maestria Fiddle Aparentemente uma das últimas lutas do game Daqui a pouco, hein, mano Fidosfera, beleza, a banchinha dele fez não tomar o R do Gragas Ele pode lutar a qualquer momento Não quer lutar Utou agora Beleza Chegou no Yasuo, flashando O Nokia acompanha Follow up Zonas pra beitar o Yasuo Muito bom, velho Bom, dragão ancião e eles dão um GG, não? Dragão, Ancião e GG. Nossa, o TP do Filosfera. Lá no bot mesmo. Chamou a atenção, deixou espantalho com o Ward junto. Ele gosta de fazer isso, mano. Ele sempre dropa o um espantalho com o Ward junto. Beleza. Ó, o que, que ele vai fazer aqui? Fechou o Moreno mesmo de último item. 45 minutos, ele conseguiu ficar full build, galera. Agora é hora da verdade. Tudo indica que é a última luta do jogo se desenhando, mano Ai, o Mordecais tomou pick-off no mid, galera Peraí, vamos voltar pra ver o que, que aconteceu no mid Essas coisas o Fidosfera não controla, mano Não tem como controlar Tem jogo que é foda mesmo, galera Olha lá, ó, ó. Mordecais tá de dragão ancião, achando que é deus Uto uh, cara, outro uh, o cara, Mordecais, pelo menos Aí ele vai tomar perma CC? Tomou perma CC. O Nock que foi. Os caras perderam a luta de dragão seão, mano. Calma que um homem tá chegando. Filosfera. Perdeu a mamada. Se jogou no meio dos caras. Mamada. Meu Deus. O flash do Gragas. Meu Deus, galera. Bom... E a gente aprende que, mesmo o cara que tem 9 milhões e 200 de maestria, top 1 maestria Fiddle no mundo, ele também perde as partidas, galera. Unluck! Unluck! 46 minutos, o jogo que era pra ter acabado aos 30 na dancinha da Gwen, mano. Esse foi esfera Espero que vocês tenham gostado de acompanhar ele, beleza?